Olá, canveiros e canveiras, tudo bem com vocês? Muita gente gosta de ter o seu planner para chamar de seu. Ah. Então, para quem é louco ou louca por planner, hoje eu vou ensinar como fazer um. E de quebra, colocar o seu logo para ficar ainda mais personalizado. Preparados? Então, vamos lá. A gente tem que estar no canva.com, na home, você vai nessa área de pesquisa, você vai digitar ou planner ou planejador. Aqui as minhas buscas recentes eu já tinha feito no um planejador, então eu já vou clicar no planejador, mas você pode digitar planner ou planejador. Ele já vai fazer a busca. Aqui no exemplo, eu vou usar um planner semanal, mas se quiser depois escolher um mensal, fica a seu critério. O exemplo aqui vai ser um semanal mesmo. Tem vários tipos, tem um anual, tem o um semanal, que a gente pode colocar aqui em cima, vamos ver se vai dar certo planejador semanal. Na área de pesquisa eu devia ter planejador semanal para ficar mais filtrado. E aí nós temos aqui um preto e branco, com os dias, a entrega e a retirada, no caso aqui é uma lavanderia, outros que são mais coloridinhos, outros que são mais com as letras mais Desenhadas, outro que só tem os dias da semana e os tópicos do que você vai fazer aqui também. Como é o tema desse mês? É uma cafeteria de bairro. Vamos procurar alguma coisa que seja bem similar àquele logo que eu tinha colocado na primeira aula. Se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre como fazer logotipo, eu recomendo que você pare esse vídeo, faça o primeiro vídeo e volte para cá para finalizar, ok? Então eu vou escolher este, vamos esperar carregar, carregou totalmente, aqui ao lado tem os templates de planejador, pode ser visto daquela forma, como a gente já, já estava naquela anterior e pode ser visto por aqui também, então às vezes você quer mudar, pode mudar. Ele está em inglês, vamos fazer essa alteração, eu vou acelerar esse vídeo, porque senão vocês vão ficar me vendo alterar para português, você pode fazer isso ou não. A seu critério, tá? Alterei tudo. Esse planner ele só tem até sábado. Se você quiser até domingo, você pode selecionar esses dois elementos, fazer o copiar e colar normal e colocar um pouco para cima esses outros elementos para caber. Se for o seu caso, que eu já fiz o que eu precisava fazer, agora eu preciso trazer o meu logo para cá. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar para home, pegar uma outra aba, voltar para home. Essa primeira fileira é tudo que o Canva te oferece, são os mais usados E aqui embaixo são os designs recentes, então são os seus designs recentes que você fez E que você vai pegar, ver tudo se você quiser Ou você vai clicando na setinha, verificando o que, que você tem Como eu já achei o meu logo, eu já não vou precisar ver tudo Então eu vou clicar nele, ele por padrão vai abrir outra aba, já carregou então eu vou, vem aqui, seleciono, Command ou Ctrl C, vou copiar, e Command ou Ctrl V. Isso você pode fazer para vários elementos, tá? Não precisa ser só para logo, para qualquer coisa, tá? Vamos aguardar para que ele carregue aqui. Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos trazer para cá. Aí você fala, nossa, mas não tá dando para enxergar direito. Você vem aqui no Zoom, ou você coloca por aqui, ou. Command mais ou Ctrl mais, tá? Cafeteria da montanha, Cafeteria da montanha, beleza? Eu aqui vou colocar um elemento. Então, ó, eu venho aqui neste menu lateral porque eu quero colocar um fundo branco. Você vem aqui em Formas, nos elementos, e eu vou colocar, usar um quadrado. Usei um quadrado, mas não essa cor. Eu vou escolher a cor branca para poder enxergar aqui o nosso amigo logo. Aí você fala, nossa, como é que eu faço para colocar ele para trás? Você vem aqui nesse menu, logo acima do, do layout ou da área de trabalho, coloca a posição e manda ele para trás. Olha quanta coisa você já aprendeu hoje, hein? Vamos ajustar. Prontinho. Agora você pode imprimir esse seu planner e ser feliz. Como é que você faz isso? Você vem aqui em baixar, tá? PDF para impressão. É uma sugestão dele, mas você pode. Tem outras, outros tipos de arquivo que você pode baixar gratuitamente. Tudo que você vê com coroazinha aqui é porque tem que ser no plano pago. Então eu vou usar o PDF mesmo. Marcar corte sangria não há necessidade, eu vou pedir para baixar. Vou pedir para baixar, salvar o arquivo, não há necessidade de abrir no Firefox. Na verdade, eu vou, vou baixar pelo preview. É padrão aqui para quem trabalha com Apple, tá? Porque aí assim ele já abre e mostra para você como é que está. Olha que legal! Já tem um planner semanal para sua empresa ou para seu dia a dia. Que maravilha, que loucura! Você agora tem um planner semanal com o seu logo personalizado. Olha só que chuchuzinho. Hum? Compartilhe esse vídeo, comenta. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente. Tudo isso pode colaborar para nós fazermos novos vídeos com mais ênfase naquilo que você necessita. Aproveita e segue a gente nas principais redes sociais. Arroba Estúdio. Então... Um beijinho e tchau!